E a galera, fui... e a galera, e a galera vai tirar foto na vai, estátua, na estátua da Liberdade. Cara. Qual que é a história da estátua? A estátua. Isso eu lembro uma coisa que marca eu lembro que eu passei uma vez na estrada, eu não lembro pra onde eu tava indo. E, enfim, tem uma loja que é bem O na... Brasil é o país que e mais passei, tem estátua eu, da Liberdade. Eu falei, cara, que puta estátua gigante. Aí um amigo meu falou, Pô, também é também tem muita liberdade para um monte de gente Foi, que a Avanca, foi que estátua louca. De onde veio essa história dessa? A estátua? primeira estátua você viu aqui em Osasco, não? Não, não, não, não. Eu vi em outro lugar okay. na estrada. É. Eu, vim, eu falo de Osasco... Eu... A que eu vi foi em Uberaba. É. Eu falo de Osasco porque não. tem algumas lojas agora que a gente manda primeiro a primeira estátua e depois a loja. Isso eu vi aqui, é. isso eu vi. Certo? Primeiro então, eu vi a estátua. A estátua... Mas eu vi a estátua com a, a loja. A estátua é, é amada, a estátua da liberdade é, é amada por 90, 95, 99% das pessoas, né? Tem um outro que não gosta, mas também não gosta de liberdade, gosta de outras coisas, né? Mas nós... Temos agora essas lojas agora que não inaugurou ainda. É Natal, já mandamos a estátua. Já mandamos estátua. Você tem uma fábrica de estátua? Tem, tem uma fábrica que trabalha para nós. é Não, você é. já deve ter não, feito não, uma não, fábrica, não, não. eu tem, te eu conheço. A fábrica lá de, de Balneário fabrica uma estátua por mês. E a gente chegou a fazer é, duas Como ou é três lojas tá loja por, por mês. Caminhãozão vai, não, caminhãozão, vai por caminhãozão, parte? Caminhãozão. Demora um mês a gente para chegar. Não, mas vai é, é. vai por parte, né? A história né? da estátua é a seguinte... É. É, como eu viajei muito para os Estados Unidos, um dia passei por Washington, vi a fachada da Casa Branca, e quando a gente foi fazer uma loja bonita, a gente fez a fachada da Casa Branca. Perfeito. É, pegamos o arquiteto lá de Brusque e fizemos a estátua. E aí, no ano seguinte, a estátua, a gente fez muito marketing sobre a Casa Branca Brasileira, a van, a Casa Branca Brasileira. E aí até pegamos, na época, um, um humorista para fazer o Paulo Francis, que estava direto de e Pegamos um cara, fizemos o um marketing bem em cima de americanos. E aí uma criança de sete anos me encontrou um sábado de manhã na loja. E disse: O pai dele disse: o Luciano, o, o Rafael quer falar com você. Sete anos de idade, disse: Olha, eu acho que você devia ter uma estátua da liberdade. Você tem a fachada da Casa Branca põe a estátua aqui na frente vai ser um sucesso. Sete anos de idade. Eu disse pro pai, puta, ótima ideia. Tem as pessoas que têm ótimas ideias e não têm a coragem de executar. Perfeito. Todo mundo tem ideias. Quantas ideias você utiliza, você pratica? Algumas você não faz porque vai dizer, puta, isso aí é brega. Não é isso? Sim, uhum. perfeito, Fazer uma estátua de liberdade. Isso é coisa brega. Vai custar muito dinheiro. Uma estátua chega a custar um milhão e meio, dois milhões, depende de... de de, do mas, tamanho. Do tamanho, é. aquela de Barra Velha, Porra, que é, 57 a, metros. A de Barra custou, Velha é gigante. Custou 2 milhões de dólares aquela estátua. Puta, que na que época, pariu. Né? Na, a Barra Velha é gigante. Tem, ela é a maior estátua do Brasil. Tem, tem elevador, panorâmico e tal. E aí, no ano seguinte, eu inauguro a Estátua da Liberdade. No primeiro momento, chamaram de brega. Sim, isso Criticaram, que né? É, mas, é louco! É louco! Nós estamos falando bem. Mas sucesso, falando de você. sucesso total! Sucesso. Você vai numa BR, né? Você vê aquela estrada liberada, opa, que terá lá. Exatamente. Né? Aí vai, Exatamente. entra na loja, tira é, foto. isso que eu oh. falo, é coisa que vai só pra tirar foto. Oh, eu sou testemunho, porque a minha esposa é de Marília. Ela tem uma loja bonita lá. Então. Marília, quando você vê na estradinha, assim, é. eu lembro que a referência era o chapéu da rodoviária. É, bonita, na frente. Então você olha, você chega na Marília, a minha entrada é do, pelo chapelão da rodoviária de Marília é um uhum. chapelão, tipo um chapéu mexicano. Você botou na frente, é. filhão. Ficou linda, linda. Oh, linda agora linda. você vem, e não tem mais o chapéu mexicano. Tem você a já estátua. sabe que chegou por causa da, da estátua lá. Não, da e o da... que mais roda pela internet são fotos bonitas do amanhecer, do entardecer, é, de, de, da estátua atrás de uma árvore, coisas assim, né? Que, que acaba ganhando o país. E lugares onde a gente não conseguiu botar a estátua é uma choradeira só. Tem cidades que foi por que inaugurada... Por que não conseguiu? Porque... Ou não, é, a, a, como eu faço... Nós fizemos 12 estátuas por ano e chegamos na época de fazer 25 lojas, fica 12 ou 13 lojas para trás. Entendi. E depois a gente não consegue mais voltar para trás, Vamos né? Vamos abrir. Porque eu tenho né? que abrir loja para frente. frente. Então isso. tem lojas que até hoje me cobram, né? Tangará da Serra, lá em Mato Grosso, tem várias. Por que, que não tem a É porque a gente não consegue fazer tantas estátuas. Isso. Espaço pequeno espaço pequeno. Ah, entendi, também. Então, não precisa... cabe um negócio Não é, é. é, precisa ter espaço de estacionamento dentro da loja, né? Mas nós temos algumas. E você não cobra o estacionamento? Não. Não. Não. não. não. não. Isso não. é, isso para mim não. é a grande. você entra para o carro bonitinho, isso é a melhor tem coisa. espaço para carro. Ah, eu acho, eu acho que, que eu... você, eu você, eu você tem um shopping, você tem uma loja. Se você pode dar tudo de graça, né, no caso do estacionamento, por que não? Tem pessoas que estão mais interessadas em cobrar o estacionamento. Do que vender produtos? Eu, eu fui numa, numa cidade uma vez que o, que o estacionamento do shopping era o preço de um travesseiro que eu vendia. Era R$ 9,99, isso há alguns anos atrás. E aí eu disse: pô, compra na van, estaciona na van. Para, não gasta nada. Não gasta nada e ganha um travesseiro de graça. Perfeito. é isso? Perfeito. Porque se você é. vai no shopping, você gasta R$ 9,90. É. Vai na van e você já ganhou um travesseiro. R$ 9,90 compra o travesseiro. É, é a achei... pessoa não foi no Genópolis. Ah? <risos> Genópolis. É caro? É 100 reais. Se você parar lá. É. 100 reais. Ah, se você parar no VIP e ficar umas 3 horas, uns 80. É muito caro. Com 100 reais é caro. você é. leva um carrinho cheio na van. Cheio na van. É mesmo, é. É? é. A van tem a cara de um shopping. Tem a cara de um shopping. E vende com preço muito mais barato. Porque os custos nossos são mais baratos. E a gente se especializou. Aí em pequenas e médias cidades espalhadas pelo Brasil. Então, a gente primeiro loteou, a Santa Catarina, Paraná, o interior de São Paulo, agora a gente está indo para o Rio Grande do Sul. Minas ali, o Triângulo Minas Gerais, mas ali não tem um tanta, não. Tenho um bastante em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, é, Rondônia, Acre, Pará. É, nós estamos assim colocando as lojas. No interior do país. Para onde é, o Brasil cresce, é. para onde o Brasil tem emprego, para onde o Brasil precisa de, de até lugares para passear no final de semana. Às vezes, numa uma cidade grande como a de vocês, as pessoas estão estressadas no final de semana. Com certeza. As pessoas querem descansar no final de semana. Faz sentido. Diferentemente Perfeito. de uma cidade pequena, onde as pessoas trabalharam durante a semana, mas demora cinco minutos para até... E no final de semana elas querem passear. Sim. E aonde as pessoas vão passear no final de semana? Na van. Na Loja da, na... da van. <risos> loja da van. É Entendi. verdade mesmo. É. E bola, é você tem que ver... É, ele tem o próprio processo de fazer a loja. Uhum. Não é? A empresa... Nós é, temos lá uma equipe... Já faz... Ele mesmo fabrica a loja. É, nós na realidade é contratamos... É, é um engenharia. lego, é um lego. Ah. Não, não, senhor. Nós temos um pessoal de engenharia dentro de casa, mas nós temos parceiros que fazem as lojas muito rápidas, que ela ser, é um lego, aqui né? Um é um vaquê. lego. Quanto aqui tempo? Um absurdo. Nós já fizemos loja em 45, 50 é. dias, uma loja. Aqui, em 55, aqui subiu o Osasco é é. muito rápido. E chegamos a fazer 10, 12 lojas ao mesmo tempo. Rápido, rápido, rápido, rápido. É, chegamos a inaugurar loja uma quinta, uma na sexta, outra no sábado. Eu saí de uma cidade e inaugurei. E a onde inaugurou, inaugurou. Outra. Você não tem uma regra, tem que ser uma por mês, tem que. Não, ser uma, não. O que, não der, o, que der, o que der, o que der, o que der. tá abrir... sendo o seu? Esse ano você já inaugurou quantas então, lojas? Esse né? ano a gente inaugurou duas ou três lojas, eu acho. Vamos inaugurar, inauguramos três e vamos inaugurar mais quatro, mais ou três agora. Vamos inaugurar Manaus, é, ali Maceió e Natal. Ma... Eita, Maceió é demais Natal também. Ah, Natal também. Pô, só lugar legal. Já né? mandamos as estátuas, né? Eu não, eu não mandei a estátua lá para Manaus. <risos> Mandou eu de navio, onde? né? Mandou não, não. de navio. Ah, né? ah é. é navio. vai ter que mandar de navio, é verdade. Manda de navio, pô, para é Maceió. Verdade, é. Muito legal. Manda de é. navio desce lá no porto é. de Maceió, para manda de navio. Não precisa mandar de, de caminhão. É, imagina, caminhão. É, mas é até 4, 5 mil quilômetros de distância. É. é. Nós temos loja no Acre, 4.500 de distância. 4.500 quilômetros. Da, da, de Brusque. Da de Barra Velha. Você falou Barra já. não lembro quantas lojas, Luciano? 172 vai inaugurar agora. É. E, e o centro de distribuição só tem o de Barra Velha? em Barra Velha só tem Barra Velha. Você já inaugurou aquela parte de trás? Tudo, tudo. Eu lembro da obra. Era, é, não. Acho que você foi só. Na obra, tava uma obra. É, rolando. mas depois fizemos mais uma, depois fizemos mais uma. Agora, é, ah, já, caralho, é, já, caralho. É, já, é muito já, rápido. Ó. Imagina, em três anos. 3, o que nós construímos? Cara. Eu lembro que você estava construindo... É, mas acabamos tudo, fizemos mais. Cara, se você vê, é tudo automatizado. Tudo. Eu até brinquei com ele, falei, pô, parece Monstros S.A., sabe é. as portinhas? É, sim, é. Mas... É. é o apelido de Monstros S.A., é. Aquela máquina. Eu falei, cara, parece as portinhas do Monstros S.A. Ela abre a porta e sai o produto, né? É como monstro S.A., tu aperta o botão, ela abre a porta. E, e se se você... é tudo centralizado lá, o Brasil inteiro? Tudo, com inteligência artificial, cara, controla que legal, o que está vendendo, o que, que vai receber... É, eles calculam o quanto tempo demora para chegar a mercadoria, quanto tempo vai acabar a mercadoria, separa automaticamente bola. Nos caminhões é. se você Carada, pedir no é. site da, deles é. já vai tudo sozinho, cara entendi, é. entendi ele me mostrou tem que levar o bola lá, vai louco. gostar é, porque as pessoas que não têm contato é, com a produção uhum. a pessoa que não vê como é que funciona né? as pessoas pegam um produto, não imagina o trabalho que deu desde a compra Sim. chega a mercadoria Sim. É entregar mercadoria, é vender a mercadoria, é um trabalho muito grande.